Com o intuito de avançarmos nos conceitos cinemáticos, vamos analisar um caso relativamente simples. Nós vamos estudar a seguir o movimento de um ponto material quando esse movimento se dá ao longo de uma curva. É um movimento mais simples, porquanto a sua trajetória já está definida previamente. No caso de um movimento ao longo de uma curva, nós não precisamos de três coordenadas para especificar a posição de uma partícula. Porque, uma vez que ela está se movimentando ao longo dessa curva, eu posso adotar uma coordenada só. Essa coordenada tem o nome de coordenada espaço. Vamos agora definir a coordenada espaço. O que é a coordenada espaço? Em primeiro lugar, nós devemos adotar um ponto de origem do nosso referencial e disso não podemos abrir mão, temos portanto um ponto de origem e esse ponto de origem é um ponto escolhido arbitrariamente sobre a curva, pode ser escolhido arbitrariamente. então uma vez escolhido esse ponto de origem, devemos agora adotar um outro procedimento que é importante, que é orientar, orientar a coordenada espaço. Eu posso tanto orientar para a direita, como eu acabei de fazer, e a gente coloca uma flechinha para orientar, essa curva está orientada para a direita, ou posso orientá-la para a esquerda. Uma vez escolhida a orientação, o que nós estamos especificando é a região ao longo dessa curva cuja coordenada espaço vai assumir, admitir valores positivos, de forma que a coordenada espaço tem valores positivos à direita da origem, nesse caso, e coordenadas negativas à esquerda porque é importante entender o conceito de coordenadas positivas e negativas. Muito bem, uma vez adotada então essa convenção, que para a direita os espaços são positivos, agora para a gente determinar a coordenada espaço de um ponto qualquer, vamos considerar aqui dois pontos, vamos uh, indicá-los então em amarelo, né? dois pontos, né? dois pontos. A coordenada espaço desse ponto, que poderíamos chamar de ponto 1, a coordenada espaço do ponto 1, vamos colocar um índice 1 para a coordenada espaço do ponto 1 e vamos adotar a letra S para a coordenada espaço. De forma que S1 é a coordenada espaço do ponto 1. E para determinarmos a coordenada espaço, nós devemos determinar a distância desse ponto aqui, a distância até a origem, indo ao longo da curva. A distância ao longo da curva. Então vamos chamar essa distância de D1 é claro que para esse ponto 2 aqui a distância até a origem a distância até a origem é D2 a distância até a origem é D2 ora a coordenada espaço do ponto 1 um, S1 é igual a mais D1 eu estou colocando o sinal mais aqui para reforçar esse aspecto. Como eu orientei para a direita, ou como eu orientei a, para a direita, S1 é igual a mais a distância D1. E S2, S2, a, a coordenada de espaço do ponto 2 é igual a menos a distância desse ponto até a origem dos espaços. Então, para determinarmos, em geral, a coordenada espaço, nós devemos determinar a distância daquele ponto até a origem e, agora, nós vamos adotar uma convenção de que o espaço pode ser positivo ou negativo. Espaço é igual a mais D se o ponto estiver à direita, uma vez tendo escolhido essa orientação. S, por outro lado, é igual a menos D se esse ponto estiver à esquerda, em relação à origem. Portanto, veja-se que a coordenada espaço pode assumir tanto valores positivos quanto valores negativos. Um aspecto que nós gostaríamos de chamar atenção, e para isso vamos considerar um segundo caso, uma outra curva, e um objeto que se desloca ao longo dessa curva. Agora nós devemos adotar um ponto de origem dos espaços. Né? Agora já estou considerando um ponto material que se move ao longo dessa curva. Nós dizemos que ocorre o movimento se s, a coordenada espaço, for função do tempo, se S variar com o tempo. Se eu, num determinado instante de tempo, vamos escrever T igual a T1, a posição do móvel nesse instante de tempo é dado pela coordenada S1, que é a coordenada S, determinada no instante de tempo T1. Por outro lado, se eu considerar um segundo instante de tempo, T igual a T2, então a coordenada do móvel nesse instante de tempo é S2, onde S2 igual à coordenada de espaço determinada no instante de tempo T2. Nós definimos o um intervalo de tempo delta T, como sendo igual à diferença entre o instante de tempo T2, que estamos admitindo ser posterior a T1. Então Δt é igual a t2 menos t1, é um intervalo de tempo. E nós definimos também uma grandeza definida como o espaço percorrido, o espaço percorrido naquele intervalo de tempo e esse espaço percorrido ele é definido como sendo igual a ΔS, delta ΔS delta é a diferença de espaços entre esses dois intervalos de tempo e ΔS é igual a S2 menos S1. Se esse móvel, no instante de tempo T1 tem uma coordenada S1, então, num instante de tempo posterior, esta coordenada associada à posição do móvel nesse instante de tempo T2 é S2. E, portanto, delta S é a diferença das duas coordenadas. Delta S é, portanto, igual a a S2 menos S1. Uma outra coisa que é importante que a gente defina é a distância percorrida entre dois instantes de tempo se para um intervalo de tempo delta T. Nós definimos a distância entre dois instantes de tempo como sendo igual ao módulo de delta S porquanto a distância é sempre uma grandeza positiva. E como o espaço pode admitir valores negativos, então devemos levar em conta que a distância sendo positiva vai ser dada pelo módulo do espaço percorrido, porque o espaço percorrido pode ser negativo. É claro que se nós temos um móvel que executa um movimento de vai-vem, nós devemos calcular a distância em percorrida em cada um desses trechos nos quais a velocidade do móvel se dá sempre na mesma direção. Portanto, a distância percorrida, em geral... Ele é dado como uma soma das distâncias percorridas. Soma de 1 até n das diversas distâncias percorridas. Com isso, eu introduzi os conceitos que são importantes para a cinemática.